Geral, mais um jogo no hotel. Eu vou pedir um cartão de fidelidade porque estou passando muito tempo lá, né? Vamos lá. Essa é um pouco diferente. Estamos quatro engenheiros no campo. Tem nosso time e o time adversário. O time adversário está bloqueado dentro do hotel, não pode sair. Só podem ficar nas janelas atirando do hotel para fora. No seu time que está lá em cima. Vai ter que ativar aqui? essa bomba de fumaça aqui a fim de liberar a entrada dos engenheiros. Esses engenheiros vão subir de carro a ter essa bomba de fumaça porque só eles podem ativar ela e terminar o jogo. Vai, dá pra ir nos quadros, aí senta né, nas vai pernas dele Vai aqui deles. também? Ah, quer ir do lado lá de copiloto, vai Não, dá pra ir aqui, não. já vai tomando porrada você já vai... Na verdade, vocês não vão tomar agora, né? Porque o carro vai subir e vocês vão estar de costas Eles não, não podem tá atirar bom. no com, carro? Com, com, com o capô aberto, aqui é os caras não vão atirar não, tá bom Eles Só... podem atirar no carro? Claro Só você mesmo, Caraca, Paulo Caraca, a gente pode morrer entrando É, exato Bom, a gente tem dois vidas, Onde, Aonde que a gente responde? Aqui Você <risos> quer dizer? É, pra então usar o carro, carro. senão com a graça? Vamos chamar um Uber <risos> é melhor ir no nosso piloto, né? Aí ó, ó, tá filmando. Fechado, ela não quer. Bom, você mete o balinho. Tá fechado, Eu não dá é tá tá falta. Ah, é? Dá fumaça. Deixa nós mais escondidinhos. <risos> Levar a gente pra São Paulo lá. Vamos tomar uma picanha. Geralmente, não, não, que tá esse louco. você no seu capacete. Hã? Pete é esse no seu capacete. Atrás? É. Ela bastante slim. Aquele cara dos vídeos, sabe? Não, esse eu não conheço Sério? É o cara, é um dos primeiros que fez vídeos Não, não, não posso cair É ele que, que fez o lance da, da câmera Que inventou isso Aqui eu também acho que é furada É furada, tem um monte de janela Eita, tô recebendo o tiro Ai, ai, ai Já morreu? Já morri, mano, não funciona o seu negócio Tudo bem, então é, respawn já. Tem que voltar lá embaixo, minha pé. A pé, você tá louco. Não. Nem vou aqui, continuar será? essa porra. Não, aqui a gente Eu tá debaixo da janela, olha. Já tem. Ó, já tá tomando tiro aqui. Já morri, ó. Acabou o jogo. <risos> Todos. Você tomou? Todo mundo, mano. Mas aí é onde que a gente vai você deixar? Nas né? pernas, caralho. Tomar, mano, passa aí, passa aqui, aí. Velho. É, não dá pra fazer esse esquema, ó. Peraí, peraí, peraí. Cuidado, tô, caralho. Não, não, vou tomar tiro. <risos> aí ó, boa, fechou? Fechou. Assim, mas... Fechei. Fechou? Não para não, Paulo. Não Pode para, embora, dá um rolê né? aí, ó. Ai, tá porra! Veio de mão! <risos> Fazendo Olha. zerinha, né? Vai dar no Vai ter que ser aqui. É Peraí, calma, que calma, lado. calma, calma. Tomando tiro no cu. Vamos e aí, aí, aí, aí, já tá batendo os tiros aqui, mano. Os laranjas eles têm que ajudar, hein. Olha, os caras lá embaixo, Esperado, ainda não, caralho. Os caras lá embaixo, lá. não tem rádio, não tem rádio. Pera aí, deixa fechar. Não desce, não, mano. Deixa fechar. Pera aí, então, então, ó, eu vou sair, mas como que tá a janela esquerda? Tá bom. Manga. Tá, entendi. <risos> entendi. Tá, <risos> refoca. Não, mas a gente tem que montar a estratégia, né, mano? Cadê o fumaça? Não, deixa lá, nós, tá nós mais lá, lá, atrás, lá, ali atrás, ó. Ó, dá é sua fumaça aí. Tá Podemos tá usar? Tá aqui? E devolve. Beleza. Oh. Pera aí, pera aí. Vamos jogar a granada de fumaça, pera aí. Ih, tá pulando aqui, ó. Olha lá, vai, ainda tá uma granada de fumaça, olha lá. Olha lá, ó. Ai, filho da puta. Ah, mano, você quebrou. Oh. Ufa. Então, deixa ver. A fumaça tá boa agora. Um, dois, três. Ah. Dentro do carro? Não, o cara abriu essa pressinha pra olha o que eu tiro que entrou Vai lá, lá, lá na penteada? Pera aí, vou respawnar, vou respawnar. Se a é gente bem, usa bem, o, o carro de escudo, tá bom, tem que ir. Quanto tempo tem de jogo aí? São 10 minutos. Eu. Tem cinco minutos? Salta aqui. Só tá aqui? Estão prontos? Peraí, mas devagarzinho, Bruno. É, eu vou, eu vou comunicar com ele. Bruno! Eu comunico com você! Segue em Mais devagar! Devagar, devagar, devagar! Tá comendo isso, né, mano? Tô comendo! <risos> Aí, seu Lavancha tá se acordando! Olha que aparente! Devagar, devagar, devagar, devagar, devagar. Vai até a proteção, vai até a proteção. Na nossa frente aqui. Cuidado, vira para esquerda, esquerda, esquerda. Para! Cadê meus dois? Foi pelas costas? Foi. É, aí foi é pelas mais. costas, como assim? Tá vendo? O cara saiu do hotel, não é possível isso? Não, não é uma boa, não é? É. Cai, Mete em vai, né? METEM BALA! Vai na lança! Vai Não tem baixo, embaixo, é bom. É, é. ah, tá Cuidado, vai andar Cuidado, vai ficar de jeito que diagonal. gonaut Não tem como que volta, volta Calma, calma Calma, calma, calma Ok, ok E aí, naranja! raza! Floquem! Meu objetivo tá na frente do carro, tá aqui, ó Nosso objetivo tá aqui Ah, não, é fez que fiquei, pô Cuidado na diagonal, né? Opa, nossa, um tiro passou tão perto de mim Opa, peguei Tá bom? É. né? Cinco minuti! Cinco minuti! Nu, Ixi, ixi. Tá faltando a gente também, né? Que bom! O juiz é cara. o Silvio me xingando. Se vingou, se vingou do jogo do, do sniper. Morri. Oh, boa sorte, cara. A gente tá aqui, tá foda. Já era duas vidas. E o Daniel conseguiu acender a bomba de fumaça e deu a vitória para o nosso time. Da hora, esse jogo foi animal. Puta tesão que fica atrás do carro. Puta adrenalina. Mais uma vez, Hotel Puta Jogo.